Você está na TV Com Brasil, a TV comunitária do Brasil. A TV Com BR traz hoje um debate sobre o mundo árabe, o ocidente e os conflitos do momento atual. Nós faremos isso através da divulgação e de um debate sobre um livro lançado pela professora, historiadora e jornalista Beatriz Bício, que nós trazemos hoje ao nosso programa, que lançou o livro O Mundo Falava Árabe esse livro é muito importante para a gente entender um pouco a situação atual que nós vivemos no mundo eu queria em primeiro lugar agradecer o convite é, a aceitação do convite da professora Beatriz que não gosta de ser chamada muito de professora mas ela é professora da Universidade Federal Fluminense né? não, da, Federal da Federal do Rio de Janeiro jornalista e eu aqui, antes de passar a palavra, eu gostaria de dizer aqui as definições aqui, o, o currículo um pouco da Beatriz Bício. Beatriz Bício é doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, por isso a minha Deixa confusão. Compensar. Professora adjunta do Departamento de Ciência Política da UFRJ e coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre a África, Ásia e as Relações Sul-Sul. Uruguaia, naturalizada brasileira, atuou como jornalista ao longo de mais de três décadas, principalmente como editora e diretora das revistas Caderno do Terceiro Mundo, Ecologia e Desenvolvimento e Revista do Mercosul. Vencedora dos prêmios Vladimir Herzog de Jornalismo e Golfinho de Ouro de Jornalismo, é consultora em Relações Internacionais, presidente executivo do Instituto Cultural Brasil-Uruguai, e da ONG Espaço, Espaço Cultural Diálogos do Sul. Beatriz, qual foi a motivação de escrever o livro O Mundo Falava Árabe? mas é, bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, para mim é uma honra e, e um prazer estar aqui. O livro é, na verdade, uma versão adaptada para a publicação da minha tese de doutorado. E o objeto do estudo da tese de doutorado são dois autores árabes do século XIV. Ibn Khaldun, árabe só diria muçulmanos, porque um deles era Berber, não exatamente árabe. Ibn Khaldun, historiador, e Ibn Battuta, esse que é Berber, um grande viajante, que viajou mais do que Marco Polo. Agora, por que eu chego a eles? Na verdade, aí está a Caderno do Terceiro Mundo, a minha atuação como jornalista. Eu cobri muito eh, Oriente Médio e África também, né, nos meus anos de jornalista. E sempre tive a impressão, estando lá nessa, nessas regiões, de que para entender em profundidade essa cultura, essa civilização, o Islã, era necessário não somente o que a gente fazia, e fazíamos com extrema responsabilidade, que era nos prepararmos para cada viagem, escolher muito bem os roteiros, as personalidades com as quais nós falaríamos e entrevistaríamos, mas era necessário, seria necessário, naquele momento não, eu não tinha condições, mas seria necessário assim, um mergulho mais dedicado né, a, a essa cultura e tu sabes que a vida é muito contraditória num momento por um lado muito doloroso porque foi quando eu tive que fechar a editora, deixar de, de editar essa revista a qual eu tinha dedicado um longo período da minha vida e foi muito doloroso mesmo esse período foi quando eu decidi, bom eu vou me renovar de alguma forma, vou tentar me refazer dessa fase difícil e foi quando eu decidi fazer o doutorado e digo, então Chegou a hora, eu vou mergulhar no Islã, vou mergulhar na cultura islâmica. E a primeira escolha foi do Ibn Khaldun, desse historiador, eh, nascido na Tunísia atual, no século XIV, porque eu tinha perguntado muitas vezes nas minhas viagens, e também algumas pessoas que são estudiosas do tema, qual seria assim um clássico que se eu quisesse em algum momento estudar essa civilização, teria que conhecer. E 90% das respostas incluíam, entre outros, muitos nomes em uma cultura, uma civilização que tem uma produção fantástica, mas entre outros nomes aparecia Ibn Khaldun. E a segunda personalidade, Ibn Batuta foi a, a minha orientadora na época do doutorado, a professora Vânia Froes, que sugeriu, e, e foi muito feliz essa sugestão, fazer uma espécie de diálogo entre a obra de um historiador, de um erudito, e a obra de um viajante, e esses dois olhares, eles são praticamente contemporâneos, há umas duas décadas de diferença entre um e outro, mas os dois do século XIV, os dois muçulmanos, né, os dois nascidos no Magreb, e, e foi foi muito feliz essa sugestão, porque quando eu comparava as duas obras, eu via que havia muitos pontos em comum, havia especificidades isso aí eu acho que deu uma riqueza interessante. O que mais me chamou a atenção? Eu recebi esse livro é, como presente. Que bom. É, me chamou a atenção o título. Eu achei é, que o título é, é uma certa... É um impactante, é muito impactante. O mundo falava árabe, então, essa visão toda que os nossos telespectadores, em geral, as pessoas têm, da mídia, que é o que faz um pouco... A, a circulação das informações, etc é uma posição meio depreciativa sobre o mundo árabe e tal, e esse livro ao ter o título, o mundo falava árabe, isso dá uma importância a esse tema e a essa e que uma essa, é como se fosse sacudir assim, as pessoas para <risos> entrar no tema, então, por que, é que você escolheu esse, esse título? <risos> então foi isso uma escolha Adequada. Mas primeiro é um título de jornalista, né? Aí surgiu o meio jornalístico de novo, né? Não estava tão aposentada como jornalista quando escolhi o título. Na verdade, o título original, é aquele título de, de é, acadêmico, é. era impossível um é. livro com aquele título acadêmico. Então a editora é, Civilização Brasileira me disse: bom, tu tens que mudar esse título aqui, que não, é, não serve para um livro, põe um título que, que o público possa, enfim, entender. E aí surgiu o mundo falava árabe porque é absolutamente verdadeiro Eu não forcei a barra quando eu disse isso é, O mundo falava árabe é, durante muitos séculos Era a língua franca, era o nosso inglês de hoje A língua com a qual se entendiam as populações Pelo menos, digamos assim, as, as populações é, que viajavam Mas na verdade a viagem fazia parte de, de, de um de uma cultura de viajantes por causa da peregrinação à Meca como uma das obrigações do muçulmano né? então é, o, o fato de viajar fazia parte da, da experiência praticamente de vida de, de toda essa imensa massa é, durante séculos e o que realmente como tu colocaste muitas vezes agora particularmente nesse momento se, se deixa de lado se oculta e eu acredito que não seja por acaso né? É que os árabes foram os fundadores de uma civilização, de um império Que durante muitos séculos A partir do século VIII e até o século XIII, XIV Com fragmentações em algum momento Vai se estender desde o Oceano Atlântico Na Península Ibérica, a Península Ibérica teve uma presença muçulmana de sete séculos e meio, né, os mouros, né, e o ano em que os últimos, o último reino muçulmano é conquistado pelos reis católicos, aqueles mesmos reis católicos, Isabel de Castela e tal, que financiam a viagem de Colombo, o último reino muçulmano na Península Ibérica é conquistado pelos reis católicos em 1492, a dizer, só fazendo um parêntese que aqueles ibéricos que aportaram aqui na nossa América eles tinham uma bagagem cultural muçulmana muito forte porque eles os cristãos eram grandes admiradores da cultura muçulmana que era muito mais sofisticada nessa época que a própria cultura cristã mas então voltando um pouco à descrição do império, o império muçulmano no que nós chamamos de idade média a partir do século 8 ele vai se constituir no maior império da Idade Média e vai desde o Oceano Atlântico, como eu estava te dizendo, da Península Ibérica, norte da África, né, o que hoje seria o Marrocos, tal, praticamente até os confins da China. Não havia nenhum outro império tão importante nesse momento histórico, salvo no extremo oriente e a China. Mas a Europa... Fragmentada depois da queda do Império Romano, não chegava aos pés do poder desse grande império. E quem naquele momento quisesse se deslocar, como acontecia, de um extremo a outro do império ou dentro desse império ou mesmo nos, nos vínculos entre a Europa e esse enorme e vasto mundo, em que língua faria para se entender? Em árabe. Árabe era a língua erudita na época. Então, eh, esse título reflete uma realidade que muitas vezes desconhecemos e que hoje em dia, por causa de toda uma, eh, enfim, uma política se se quer, imperialista mesmo, de algumas potências ocidentais, que são as que majoritariamente controlam a mídia, né? em relação a esse mundo, a esse mundo muçulmano, a esse mundo oriental, eh, árabe, islâmico, eles tentam nos passar essa imagem de um grupo de... praticamente de beduínos ignorantes, né? Quando, na verdade, se a gente for para a história, a civilização islâmica, inclusive, foi extremamente decisiva para que a própria Europa passasse da Idade Média que não é, evidentemente, hoje mais é, reconhecida como aquela Idade das Trevas, né? já há todo um revisionismo histórico que deita uma luz né, diferente sobre a Idade Média, mas mesmo assim, enfim, não, teve, não teria havido a Renascença e depois o Iluminismo né, e as outras etapas pelas quais passa a Europa Ocidental, inclusive depois já para é, assumir a sua hegemonia, não fosse todo o trabalho de séculos dos árabes que, cientes de que ao conquistar aquele enorme império eles estavam praticamente em poder de, do maior legado civilizatório que tinham eles conquistado eles tinham conquistado a antiga Pérsia, brilhante civilização tinham conquistado grande parte da Índia, outra brilhante civilização o norte da África, o império bizantino Antigo Império Romano de Oriente, e aí o legado grego da Antiguidade Clássica. E o que, que eles vão fazer com todo esse conhecimento que agora, nesse momento histórico, eles dominavam, eles controlavam, no melhor dos sentidos, porque foi um Império onde eh, houve uma grande tolerância religiosa, que isso é outra questão muito ocultada. Eles traduziram... Durante eu, dois eu, eu, eu séculos... exatamente o contrário, né? da intolerância. Da intolerância. era é, exatamente... Uma ideal. inverdade histórica. Havia um estatuto especial para judeus e para cristãos... Em todos os espaços controlados pelos muçulmanos. Com liberdade de culto, liberdade de utilização da língua... Liberdade inclusive da escolha das suas autoridades. Muito poucos momentos ao longo desse período tão extenso da história... Em que o Islã foi dominante... Houve problemas de convívio entre essas comunidades. Mas o que fizeram então os árabes e depois as populações que foram islamizadas por eles com esse saber de tantas civilizações? Eles traduziram durante dois séculos como mínimo, como um empreendimento de Estado, financiado pelo Estado, obras as mais diversas que estavam em grego, que estavam em sânscrito, que estavam em aramaico, enfim, em persa, para o árabe. E fizeram daí uma explosão de saber. Foram os primeiros a construir universidades. As mais antigas universidades do mundo são universidades fundadas pelos árabes. Hoje em dia, a universidade mais antiga do mundo em funcionamento ininterrupto ao longo dos séculos... É a Universidade Al-Azhar, do Cairo, no Egito. E essas traduções das obras gregas, particularmente, ao árabe, vão chegar através da península ibérica, quando são os reinos cristãos os que conquistam as terras muçulmanas, e se encontram com essas bibliotecas fantásticas, essas traduções vão ser vertidas para o latim, e vertidas para as línguas vernáculas e vão chegar a impactar o pensamento na Europa. Esse é o percurso fantástico né, é, inclusive do saber, do conhecimento humano, né, onde os árabes são fundamentais. Então, é uma tentativa isso é uma tentativa um pouco de apagar a própria realidade histórica é. para se implantar uma outra visão das novas gerações. Então eu gostaria é, que eu, é, você fala sobre uma, essa distorção né, quer dizer, da, da sociedade então como isso se expressa assim mais é, objetivamente é, seja na mídia seja nas coberturas seja nos, nos debates e tal essa é, essa distorção né, quer dizer, da cultura árabe tu sei que é, do árabe se tu perguntas a alguma pessoa uma pessoa popular que imagem tu tens dos árabes? Possivelmente ele vai te dizer Ah, eles são terroristas Ou vai te dizer Ah, tem aqueles ricos do Golfo lá Que andam com aqueles vestes tá, Todas sofisticadas tá, Andam evanjando dinheiro tá. Ah, eles são riquíssimos Vivem do petróleo tá. Todos os estereótipos Sobre a questão né? da mulher, Daí, então, da mulher Tu tocaste um tema todo mundo, ah, isso, Opressivos com as mulheres E, na verdade, isso... De tudo isso pode ser que haja uma ponta de um iceberg de verdade Existem alguns que, como os talibãs né, do Afeganistão Têm uma visão sobre a mulher Que é a que nos parece que é única no, no Islã Sim, existem Mas se você for pensar Que o Islã hoje é uma das religiões que mais cresce no mundo Que está, tem mais de um bilhão de habitantes da terra que são muçulmanos e você pensa que esse é um grupo humano pequeno dentro desse oceano de, de, de fiéis, né? você vê que isso não é representativo. Então nós estamos entendendo através de uma mídia que nos induz, é claro a é isso, né? não é por acaso. Estamos é, visualizando uma civilização com uma história fantástica, riquíssima e com grande diversidade. Porque não é a mesma coisa o Islã na Indonésia, que nesse momento é demograficamente o país muçulmano mais importante do mundo, não é a mesma coisa que o Islã na costa ocidental ou oriental da África, ou no Maghreb, ou enfim, em outras regiões. Há diversidades, né? há uma unidade na diversidade. E nos é apresentado isso de uma forma esquemática, e naturalmente por trás disso há todo um projeto, eu acredito, muito Pouco ingênuo, né? porque na medida que você é, deturpa uma civilização, e não somente deturpa, denigra, né? tira dela qualquer valor, então você com muito mais facilidade pode fazer com que as pessoas tolerem uma agressão. Né? Sobretudo se você, essa agressão A coloca revestida Daquilo que ninguém vai ficar contra De defesa dos direitos humanos claro. Então, essa é toda Não violência, uma série de Sim, de né? resgate é. de populações Subjugadas, etc Então, é, nós temos que ter Muito cuidado, porque Muitas vezes, podemos estar sendo Levados a apoiar Uma causa que se nos apresenta Como uma boa causa quando, na verdade, se a gente foi despir o, o belo discurso por trás, a uma ação é, realmente que aponta no pior dos sentidos, no um sentido como o que estamos vendo agora, que, por exemplo, posso te citar o caso da Líbia, né? Ou seja, um país que é destruído para que agora, na reconstrução, estejam ganhando muito dinheiro empreiteiras vinculadas àqueles mesmos que foram lá, supostamente ajudar a população do país então é, é muito perverso o que está acontecendo e a população árabe e o, o islã, o islamismo o homem e a mulher muçulmanos estão sendo realmente vítimas de uma campanha absolutamente deslocada do, do, da realidade do que é o, o islã é, infame injusta né? e que eu pessoalmente é, considero que é um crime, realmente, contra a humanidade. Esse, esse realmente, sem, sem meias palavras, sem a minha interpretação, daquilo que tu me perguntaste, por que nós temos essa visão? Né? É, antes da gente prosseguir nessa linha, eu tenho aqui Sim. algumas perguntas é, sobre isso, eu gostaria que falasse o seguinte, o Brasil, eu estive até num congresso de trabalhadores, e encontrei uma pessoa que foi convertida ao islamismo, Sim. e ela me falou Sim. que Sim. no Brasil tem em torno de um milhão de, é, de muçulmanos e de, de, de é, frequentadores de templos, etc. É, qual a repercussão do livro? Esse livro já foi lançado desde outubro do ano passado. Qual é a repercussão no Brasil do seu livro? Eu acho que é muito boa, é surpreendente para mim, porque já está na segunda edição, se esgotou a primeira edição a Civilização Brasileira já fez e distribuiu a segunda edição e em função dessa enfim dessa aceitação eles decidiram também fazer uma edição como e-book né, para quem lê nos tablets né, né, e que está sendo lançada agora, eles me falaram que estava para ser lançada significa portanto que apesar de que o livro parte de uma tese de doutorado, né por mais que eu Fiz toda uma adaptação, cortei eh, notas de rodapé e tal Mas enfim, de qualquer forma é um, uma leitura Eu acho que é um, não é uma leitura difícil Porque eu não sei escrever difícil Eu sou jornalista, né? nem uhum. que me peça eu não sei escrever <risos> difícil Mas é um livro que tem uma certa, enfim, é, é longo né? Tem vários capítulos, né? é, faz todo um recuo na história e tal então, quem lê tem que mergulhar nele, enfim, né? Mas eu acho que foi uma agradável surpresa a aceitação. Não, essa questão que você está falando dele é longa e tal. Tem que, é, essa história de não. Essa história com E, é, né? De, de relegar um pouco os livros é, a um segundo plano, isso é um tô furado, né? É, é, Porque essa história é. que você escreve você com VC. É, e etc., que a internet estimula muito, etc., isso não, não vai levar a gente a um lugar muito bom, né? Não. Porque nós vamos ficar exatamente dominados por aqueles que têm o um conhecimento, etc. É, é muito importante. Para quem se interessa para entender esse conflito, principalmente os segmentos é, progressistas, etc., tem que ler o livro e inteiramente aprofundar, debater, etc. E é nisso que eu queria entrar, viu, Beatriz? É... Por que esse conflito que se expressa tanto quando a gente discutiu a, o preconceito né, contra a sociedade e a cultura árabe, é, qual a base do conflito? Com o ocidente? É, com o ocidente, principalmente. Aham. Porque a gente convive aqui com essa, essas notícias no dia a dia e só vem notícias nesse campo. Exato. Bom, primeiro eu só queria te dizer que no livro, na verdade, eu não chego a, a entrar exatamente no tema do conflito Oriente e Ocidente, até porque nesse momento que os dois autores escrevem, no século XIV, a Europa ainda era marginal, digamos, né, e começava a se vislumbrar o que viria a acontecer nos séculos seguintes e uma Europa que vai ficar mais rica e a partir disso vai fazer uso do seu poder para, inclusive, conquistar terras islâmicas. né? Mas não é exatamente o conteúdo do livro. O livro, o que eu faço, é, que foi primeiro um exercício para mim mesma, que eu necessitei fazer, e aí, enfim, depois para o leitor, então fica à disposição do leitor, foi entender, tentar entender como... O próprio muçulmano entende a sua civilização, seus valores, sua visão do mundo, sua visão da história. É isso que que o livro apresenta. Agora, claro, agora meu engajamento isso, porque é né? nosso objetivo <risos> é ao divulgar o seu livro, é exatamente tentar mostrar um caminho como foi parecido que você é, percorreu, que é sentiu a necessidade de entender melhor aquilo que você já visitava, que você fazia matéria, etc. Você foi aprofundar. Mas aqui nós queremos explorar também oh, a, jornalista a jornalista que já fez esse movimento <risos> para <risos> entender um pouco a situação atual. <risos> Exato. Não, pois é. Eu atualmente estou lecionando política internacional na universidade, trabalhando com é, África e Oriente Médio no século XX, né? Então, não, nada, nada, é, nem problema de entrarmos na temática contemporânea. Que, por sinal, eu fiz esse exercício para ter uma bagagem maior para chegar ao presente Isso. que eu, como toda a minha formação de jornalista eu não queria eh, virar eh, por mais que gosto muito disso uma eh, especialista nessa etapa medieval digamos assim do Islã então, como, como surge esse enfrentamento Oriente-Ocidente ou Islã-Ocidente? É uma pergunta extremamente interessante e muito complexa. Eu posso apontar algumas, <risos> é, alguns <risos> elementos assim do, do que eu considero que são momentos né, que nos ajudam a entender. É, uma primeira questão é, é talvez isso que, esse pano de fundo que eu estava mencionando. Ou seja... Quando o Islã está no seu auge como civilização e como império, né, como como força política, militar, de conhecimento, enfim, a Europa, que quando a gente diz Ocidente, a, a construção desse Ocidente começa na Europa. Depois os Estados Unidos é, já é um herdeiro do, do que está formado aí, Acá. né? Então, Europa fundamental. É, a Europa, então, nesses séculos, né? É, até o século XV ela, ela olha para esse Islã como o grande poder né? ela, ela ainda é fraca e pequena e fragmentada pobre ainda e ela tem uma referência bem próxima porque está do outro lado da, do Mediterrâneo e está também ou seja, todo, todo o, o outro litoral do Mediterrâneo que não é europeu é o Islã né? e vai mais além e vai na Europa né? o, um dos sucessores do, do grande Império Medieval Islâmico é o Império Otomano Turco Otomano Islâmico né? que chega a colocar um sítio a Viena e que conquista Bizâncio que transforma no que hoje ainda é Istambul, ou seja, são os muçulmanos, no caso turcos, otomanos, turcos mais islamizados, que colocam um fim ao Império Romano de Ocidente que perdura até 1453, quando é tomada a antiga Constantinopla, pelos turcos, e os turcos mudam o nome para Istambul e estabelecem aí sua capital. Então, voltando, há uma Europa fragmentada politicamente, portanto frágil ainda em termos militares, que tem como grande referência de um adversário ao Islã. Um adversário que, na verdade, a ela é, tolera como religião quando está dentro do de seu território, ou seja, os cristãos que vivem dentro do espaço islâmico têm sua liberdade assegurada. Mas é claro que é uma disputa de poder, né? ninguém é ingênuo de pensar que não havia uma disputa de poder entre o Islã e a Europa, havia. Havia até porque os turcos estavam também... É... em outra etapa um pouquinho mais recuada do Islã temos as cruzadas né as cruzadas é um momento que define também essa essa questão Oriente Ocidente ou Islã cristandade Islã mundo cristão é, sobretudo para o muçulmano no mundo muçulmano há um, uma digamos assim uma frustração um, eu não saberia exatamente como dizer a palavra, mas o fato de que quando as cruzadas chegam a Jerusalém e estamos falando lá século XI né? quando as cruzadas chegam a Jerusalém massacram toda a população muçulmana e judia. Os judeus se, se, se Reúnem numa sinagoga de Jerusalém para resistir à invasão dos cruzados E a sinagoga é incendiada e morrem lá dentro E a população muçulmana é passada pelas armas Sem piedade, mulheres, homens, nem crianças, etc esse, esse, Essa lembrança é impressionante como está viva ainda Na, na memória coletiva do, do Islã não se repete isso quando Saladino, o grande herói que retoma Jerusalém para o Islã Conquista Jerusalém Muitos o instigam Ele não faz uma revanche não. Muitos dos seus próprios comandantes militares o instigam a uma revanche E ele não, não faz Ele deixa que todos os cristãos saiam Vão embora Então, nós temos esse episódio das cruzadas temos a referência de uma Europa que vai se fortalecendo, na medida, inclusive, que o ouro e a prata da América vai chegando à Europa, né? E que vai fortalecer, sobretudo, primeiro, as potências coloniais ibéricas, né? E depois a Inglaterra com a Revolução Industrial e tal. Ou seja, uma Europa que vai se, se, se fazendo cada vez mais rica, mais forte, em Detrimento de um Islã que ela está conquistando e tende por fim no século XIX e o século XX a etapa do colonialismo propriamente quando todo o norte da África, que o norte da África é basicamente o Islã na África, se bem que hoje o Islã também há é uma parte da África subsariana, mas todo o norte da África e todo o Oriente Médio passa a ser colônia ou protetorado, mas enfim um estatuto colonial. É, ou da França ou da Grã-Bretanha E esse é outro momento que marca também muito profundamente as relações Entre esse Oriente Médio e Norte da África Majoritariamente muçulmano com o Ocidente né? então E temos, eu te diria, como um corolário aí Dessa, dessa construção des, dessas incompreensões e né, frustrações mútuas a criação do Estado de Israel, que também, é, com tudo o que tem significado para o mundo árabe e dentro do mundo árabe, em particular para a população palestina, é outro momento muito, muito, enfim, uma mágoa, né? Até hoje um problema sem solução e o Estado de Israel, evidentemente, só pode existir porque houve um grande apoio do ocidente né? Esse projeto eh, sionista. Então há várias, digamos, possibilidades de análise de, de, de, da construção de, de, de o porquê dessa incompreensão que chega em momentos de alguns grupos, pelo menos a um ódio, né, de, de, mútuo. E eu acho que a história ajuda a explicar um pouco, mas sobretudo eu diria porque a agressividade do Ocidente em relação ao Islã tem sido brutal. Né? A, a, a incompreensão e a intolerância é uma marca permanente da atitude da, do mundo cristão, ou digamos de alguns segmentos, né? dos, dos segmentos é, imperialistas, se você quiser dizer assim, do mundo cristão em relação ao Islã. É um tema complexo Agora é, A importância da gente Aprofundar né, o conhecimento Conhecer um pouco na história é, Desse período que O mundo falava árabe É obviamente Foi você mesmo que disse Que o interesse seu também Para entender melhor esse momento E nós vivemos Uma situação é, mundial De Permanente guerra. Né? E quer dizer, A base da discussão, dizer, nos círculos mais conservadores americanos, que dão base a essa política armamentista americana e, e recorrente né, nesses últimos períodos, etc., eles, vários estudos, diziam que o conflito do mundo é o conflito com é, o mundo árabe. Né? o e choque isso... de civilizações isso, né? exatamente, o choque das civiliza... de civilizações etc, agora isso esconde um pouco o interesse econômico né? que é essa questão da energia e do petróleo, do petróleo. É, dizer, porque é, no, no no combate das forças mais progressistas da guerra do Iraque, a guerra no Afeganistão é, a, a tentativa de querer resolver a situação lá do, da Palestina né lutando para equacionar aquela situação tão conflituosa e também, quer dizer a militarização que os Estados Unidos fez no, nos pais na, na na Arábia Saudita né, em vários outros países, etc a base disso tem uma questão econômica do petróleo que é... Com como é que você... Não, com certeza se, se todo esse, digamos assim esse antecedente histórico não tivesse estado é, digamos assim alavancado pela presença das maiores jazidas de petróleo no oriente médio esse, esse confronto permanente de qual tu estás falando na região não, não, não seria esse o cenário porque como muito bem tu ressaltaste a questão energética passa no século XX, sobretudo na segunda metade do século XX, a se tornar uma questão crucial, chave, né, do, do, do mundo em geral, não somente do Ocidente, e estão as maiores jazidas no Oriente Médio. Então, já havia um pano de fundo de, de, de, um, de uma, enfim, uma incompreensão do Ocidente e uma intolerância com relação ao Islã, que vem muito a calhar, quando terminada a Guerra Fria, né, é, é necessário encontrar uma outra justificativa para o que virá a ser esse cenário de guerra permanente de que, te, de que tu falas. Então, terminada a Guerra Fria, o comunismo não é mais o adversário principal de, do, do ocidente imperialista, né, ele está neutralizado, né. Então, levanta-se essa, essa tese do choque de civilizações. Mas não é um choque de civilizações em abstrato, é um choque de Ocidente com a civilização islâmica, de Ocidente com o Islã. E por que essa questão tão enfática com o Islã? Porque é necessário que a gente possa demonizar, cobrir né, de eh, fumaça, uma agressão que tem na verdade eh, por trás uma conquista de petróleo né? uma, uma, um, um projeto imperialista para a região e que tem sido uma grande tragédia porque o ocidente com, eh, digamos assim, passando por cima né? Estados Unidos, vamos falar claramente Estados Unidos a partir do, do Bush pai né? e depois com Bush filho e agora lamentavelmente com Obama eles é, têm se conduzido né, em relação aos países árabes e ao, e, e ao islã né, Com uma prepotência, com uma arrogância, né, E, e com, e com um uso de mídia que, que neutraliza qualquer possibilidade de reação Não qualquer possibilidade, tem, tem havido reações Mas enfim, de uma grande reação de opinião pública Eles conseguem neutralizar porque eles estão eh, realmente necessitando a questão do petróleo, que hoje já se sabe que a, a, o pico né, de produção das resíduas de petróleo no mundo já foi atingido e estamos num período decrescente. Então a avidez, né, sobretudo dos Estados Unidos, por petróleo é nesse momento assim, praticamente a força motriz da sua política externa. E não há limites para, para uh, essa necessidade que eles têm de se apropriar né? de, de, desse elemento vital para seu desenvolvimento, para a manutenção da sua máquina, inclusive dessa máquina de guerra então, tal qual o que tu coloca ou seja, hoje em dia, leia-se petróleo como uma das questões centrais desse, desse confronto, sem nenhuma dúvida né? agora, a política é, externa americana desse confronto, que tem a base do petróleo é, a gente viu lá no Afeganistão no Iraque né quer dizer, eles queriam passar uns oleodutos e aí fazem a guerra para depois entregar as empresas etc é, mas que eles que é também guerra. se comportam digamos a Arábia Saudita na medida que que é um consórcio com os americanos ali daquela é, daquele daquela camada dirigente eles se comportam diferente né quando o, o, digamos o, o Saddam Hussein é, através de uma política é, do, do governo do Iraque Passou a ter uma posição mais autônoma Com relação ao que fazia O, o dirigente anterior o Reza Parlevi, etc é, Eles mudam a atitude Não é isso? Sem dúvida, é, eu entrevistei Saddam Hussein três vezes A primeira ah. vez em Havana duas vezes em Bagdá Como tantos outros dirigentes árabes E Arafat e, e, e outros né? Mas particularmente falando do Iraque e eu sempre digo, e eu sei que com isso posso oferir muitas suscetibilidades Mas, utilizando-me de uma frase que eu gosto muito de Darcy Ribeiro E que ele usava, o professor Darcy Ribeiro usava, na verdade, para descrever o golpe contra o presidente João Goulart E ele dizia, o presidente João Goulart foi deposto, não pelos seus erros E aí dizia Darcy, eu admito que cometeu erros, né? mas só ele só foi deposto pelos grandes acertos dele eu digo isso com relação a Saddam Hussein. O Saddam Hussein cometeu erros, tinha defeitos, sim. E quem não tem? Quem não tem. Mas ele foi deposto pelos acertos dele em relação ao projeto que ele tinha para o Iraque e para a região. Ele estava utilizando os, os, os recursos do petróleo para construir um grande Iraque né, poderoso. Claro, num projeto que a gente pode discrepar de, do projeto, mas é um projeto que estava... Ali serveção. É um Não academia, pode. É militar. Pode. É, exatamente. O que, é dia... que tem que resolver? Isso, né? é, exatamente. Se, se é o Saddam, se e é, é o oh, bom Era um projeto que tinha uma base militar. Sim, e pode, no Oriente Médio, hoje em dia ter algum projeto de desenvolvimento que não esteja alicerçado numa base militar, com o poder do ocidente em cima deles, enfim mas ele tinha um projeto que era desenvolver o Iraque e com o desenvolvimento do Iraque desenvolver a região, ele por exemplo foi um dos maiores financiadores dos palestinos né? não é por acaso que até o último momento Arafat fica do lado de Saddam Hussein com tudo que isso significou de desgaste para o próprio Arafat de, de, de, enfim, de, de, de ter sido questionado inclusive dentro de fileiras palestinas né? mas ele sabia muito bem o, o grande apoio que tinham recebido os palestinos do Iraque né? do Iraque sobre Saddam Hussein evidentemente os americanos quando entram em Bagdá é como aquele elefante na cristaleira eles destroem um dos países olha, a, a capital daquele grande império na época de esplendor do império medieval era Bagdá Somente eh, entendendo o que a Bagdá significa na história do Islã, é que você pode entender o choque emocional que constituiu para o mundo islâmico, e particularmente para os árabes, ver Bagdá sob as bombas de Bush, de Bush pai e depois destruído. E, esse é um, é um choque, sabes, do qual a região não se refez, nem se refa, refará tão cedo porque a grande capital do esplendor máximo do Islã, na época de auge, com a Casa da Sabedoria, onde esses tradutores traduziram as maiores obras da, da humanidade, essa Casa da Sabedoria, inclusive que existe até hoje, que foi bombardeada por Bush, né? como foi saqueada a universidade, não sei se tu sabes Os, que museus, quando... né? Os museus, é, se viu várias peças, 20 mil, 20 mil teses de doutorado produzidas no Iraque, foram queimadas quando queimaram a Universidade de Bagdá Se perderam porque essas 20 mil teses não estavam copiadas Não havia backup em outro lugar O Museu de Bagdá, bom enfim Então é uma tragédia da qual não se fala a destruição do Iraque Como é uma tragédia o que está acontecendo com a destruição da Síria Como é uma tragédia a destruição da Líbia então, o que está acontecendo é uma tragédia de dimensões que nós não temos noção, porque a imprensa não fala nisso. São países extraordinariamente ricos em diversas formas de, de se olhar, cada um com suas especificidades. Não podemos colocar no mesmo patamar a Líbia que o Iraque, a Síria, etc. Mas são países de tradições milenares, de uma cultura extremamente sofisticada, onde se perde a biblioteca, se perde a cultura, se perde a produção de saberes, se perde vidas humanas, que a última instância é o que mais interessa. E, e parece que como que nada, né? E ainda por cima, as grandes empresas eh, multinacionais americanas indo lá se enriquecer. Os mercenários indo lá se enriquecer. Hoje em dia está terceirizada a guerra, né? É. Que vão, vão, vão lá mercenários, assim, colocar ao melhor postor. É, é muito muito triste e revoltante né assistir a tudo isso mas olha, eu acho que nós estamos assistindo a uma reviravolta a primavera, essas primaveras né? isso, que, que eu estão eu gostaria exatamente de uhum. ouvi-la aproveitar aqui explorar mais um pouquinho é. o seu conhecimento, a sua experiência qual a visão é, sobre a primavera a chamada primavera árabe é, há primaveras e primaveras né? vários são, países, as realidades são, realidade são é, diferentes vamos dizer, é diferente. o Egito o Egito, eu acho que está num processo muito interessante, extremamente interessante. Há aqui também, no, no, enfim, nos nossos países, e particularmente na América Latina, um, uma interpretação que, claro, a gente quando, quando vê um golpe, né? porque ninguém pode negar que militar que derruba um presidente está dando golpe, né? não, não, não podemos colocar eufemismos. Mas qual é a nossa tendência com tudo o que a gente sofreu aqui na América Latina? Nós imediatamente assimilamos a. Depois disso, vem tortura, vem falta de possibilidade de ir ir para as ruas e se expressar livremente, cerceamento de todo tipo de liberdades, enfim foi o que nós vivemos aqui a nossa experiência histórica nos leva a extrapolar essa experiência para o caso do Egito não é bem assim as organizações não governamentais os sindicatos, os grupos de estudantes tudo o que significa movimento social, essa efervescência que levou milhões para as ruas e que continua a levar milhões para as ruas essa efervescência nos mostra que não foi um golpe de Estado ao estilo das ditaduras latino-americanas estamos cometendo um erro de avaliação se extrapolarmos o que aconteceu aqui com o que está acontecendo lá na verdade, é claro, ninguém sabe o que vai acontecer mas... Havia 22 milhões de assinaturas recolhidas, inclusive com o movimento de rua, exigindo a saída de Mursi, do presidente da fraternidade muçulmana porque ele se afastou de todos os compromissos que tinha assumido com as ruas e que tinha assumido, inclusive, com os próprios militares. De, então, quer dizer, de, no que... fundo, poderia ser, para melhor entender, que o Mussi estava dando um contra-golpe. Ele estava e levando. Ele, e ele foi é, instado a sair. Exato. Isso, inclusive, há, há poucos dias eu promovi na universidade, no IFIX, um debate com o professor que chegou do Cairo, que, que vive no Cairo, que, que inclusive está estudando os movimentos sociais eh, do Egito e ele nos contava que esses 22 milhões de assinaturas foi o dobro, primeiro, do, da votação do Mursi né? ou seja, o dobro de, de, de egípcios se manifestaram contra Mursi, contra esse presidente só que, por exemplo, ao contrário do que aconteceu aqui com o impeachment de Collor né, que podemos traçar um paralelo porque Collor também foi o primeiro presidente eleito Depois de um período militar, de golpe militar né? Vem a primeira eleição, surge Collor E o povo não, não, não considera que ele está dentro do que estava previsto para ele fazer Vai ao impeachment e cai No Egito, o primeiro presidente, Mursi não podia cair por um impeachment do Congresso, simplesmente porque o Congresso tinha sido dissolvido por causa das medidas que ele tinha tomado. Então, não havia Congresso para dar um impeachment no presidente. Então, os militares acolhem esse pedido da rua de separar o, o presidente. E nomeiam um governo de transição. Agora, a pergunta, e será que os militares vão respeitar as ruas e, e não vão encontrar alguma justificativa para permanecer no, no poder? Sempre tá dizendo, a é, situação está aberta a sempre é tá possível aberta, né? mas justamente, exatamente essa foi a questão que o professor colocou que eu achei extremamente importante como dado fundamental para a análise sim, eles poderão fazer mas terão que estar dispostos a e um banho de sangue porque o povo na rua não vai sair da rua não, se você, é. você que é entendido é. aqui na América é. do Sul né? na América Latina em geral é. ah, o que aconteceu depois do Menem quantos governos argentinos é, caíram claro. logo depois, certo? Claro. É, antes de acabar os seus mandatos claro. Porque houve ah, uma convulsão a, a Uma não situação não, de convulsão Não permitia estabilizar a ação no... no... e, né, e, de... e, e esse é o quadro que está lá Então é extremamente rico isso Porque você vê Estão sendo é, delineadas Formas de luta e formas de Canalizar as demandas Que surpreende, não está no modelito né? Está sendo Criado alguma coisa de novo por isso vamos descartar a priori? Eu acho que não, justamente essa é uma das riquezas desse, desse processo que está acontecendo no mundo árabe. E que, eh, olha, o Egito é uma caixa de ressonância histórica no mundo árabe. O que acontece no Egito tem repercussões extraordinariamente importantes em toda a região. Então, eu sou bastante otimista em relação ao que está acontecendo na região. Conheço bastante das minhas coberturas como jornalista, essa, esse povo árabe, né? admiro profundamente, né? acho que é uma cultura rica, da qual nós temos muito a aprender, né? em solidariedade, uma cultura extremamente solidária. Né? Agora Beatriz, e a situação na Síria, o que, que você poderia nos é, clarear? Na Síria, eu acredito, Moisés, que estamos num momento em que Estados Unidos compreendeu que uma intervenção seria altamente arriscada para o Obama. Né? Eu acho que o Obama, como se diz popularmente, está colocando as barbas de molho com, com a Síria. Porque é, a Síria, em primeiro lugar, é um país extremamente estruturado estruturado socialmente, militarmente né? agora lamentavelmente destruído né? grandes cidades é, áreas de valor histórico né? o custo enorme em vidas humanas enfim mas é, não é fácil para Estados Unidos entrar como elefante lá e, e achar que vai comandar a situação, eles estão vendo que a situação não é essa, então eu confio o que sempre confio que tem que ser o que acontece em qualquer país? Que a soberania do país, primeiro, seja respeitada, e segundo, que se dê à população a possibilidade de dialogar. Porque estava em curso um processo de diálogo com o governo, quando os Estados Unidos Começou a interferir, Estados Unidos e seus aliados da OTAN, fundamentalmente a Grã-Bretanha. virou muito né? negócio de e, e começa, também, né? Exatamente, então, começaram a alimentar é com a armas, alimentar com, com financiamento e tal, grupos que incluíam desde a Al-Qaeda, né, desde o, o, o terror, né? É, de Al-Qaeda, até tudo que você possa incorporar de, de mercenários que estavam lá é, dentro daquilo que se chamou os rebeldes sírios. Meu Deus, imagina se por um momento pudéssemos é, pensar que esse grupo chega ao poder. O que, que vai acontecer? Que, que que podemos esperar? né Primeiro é uma colcha de retalhos, não há nenhuma, nenhuma proposta de país, né? Aquela... Mas não mesmo o que aconteceu Na Líbia, aquela... na Líbia, na Líbia né? Exatamente, estamos aí com o espelho e, da Líbia E anteriormente né? na Iugoslávia né? Eles dividiram exatamente é. Um objetivo a menos que seja esse claro. De botar um pedacinho para cada um Porque fica mais fácil você dominar né? sim Você claro. divide é, Destrói, o país A né? cinco, um seis um país países mais importantes, né? Mas enfim Eu gostaria de responder assim Muito essencial, sucintamente Acredito que a Síria entrou num outro momento e que eh, acredito e confio, né, também, e que eh, haverá a possibilidade de um desfecho que os sírios conduzam, né, e não uma interferência ocidental como tem sido a norma desse último conflito que estamos Mas assistindo. Ainda temos alguns minutinhos, viu, Beatriz. Eu queria que você é, e sobre a situação da Palestina. Você falou do Arafat e como é, você vislumbra aí alguma, porque isso já tem muito tempo. Olha, né? esse sofrimento do povo palestino também é um tema que, com tudo o que está acontecendo em redor, né? a Síria, a destruição do Iraque, depois, enfim, Líbia e tal, passou como que a é um segundo plano. Mas o sofrimento dessa população está aí, não está em segundo plano. né? E o impasse continua. Em paz se continua, porque Israel, como vem acontecendo já desde que esses governos de direita eh, passaram a dominar né, a política israelense, não está nem aí para qualquer possibilidade de ouvir eh, uma, um aconselhamento né, ou a, de ceder a pressões, às vezes mais fortes, né? É, de ocidente, pressões por sinal que nunca são tão fortes ao ponto de é, constituir num bloqueio de armas Ou de assistência militar, nunca se chegou a isso, era sempre pressões em termos mais é, diplomáticos né? Mas Israel não dá ouvidos, esse governo de Netanyahu não dá ouvidos não quer realmente ceder um milímetro na política de contínuas eh, destruições de áreas de terra palestina como vem acontecendo sistematicamente em Jerusalém e, e também na Cisjordânia continuação da política de assentamentos eh, israelenses em território palestino na Cisjordânia e sem falar nos, nos ataques sistemáticos à população em Gaza, né, sob o pretexto de que estaria sendo é, revidada uma agressão, etc, etc, etc, né. A situação da Palestina está num impasse, um impasse que significa alto custo social, a situação dos jovens palestinos é realmente trágica, não há expectativa de, a curto prazo de uma mudança. E aí a comunidade internacional está acomodada. Está acomodada, não está, do meu ponto de vista, não está cumprindo minimamente o papel de levar, de obrigar mesmo, através de sanções, sanções, porque Israel está desrespeitando há anos toda a jurisprudência internacional sem nenhuma sanção. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. É... O mundo falava árabe, isso aqui é um instrumento importante de para se ter conhecimento de toda essa realidade aqui que a Beatriz é, nos trouxe. E eu gostaria de encerrar, Beatriz, você no final do livro, você diz que demonstra uma certa é, preocupação se o mundo perdeu a capacidade de pensar numa sociedade mais humana, mais fraterna, etc. E você cita um sonho. Nós temos ainda uns três minutos ainda, uhum. se você pudesse falar um pouco, para a gente encerrar, já agradecendo mais uma vez a sua presença aqui, foi muito interessante essas sua, suas colocações. Obrigada, mas Bom, o sonho foi o seguinte: eu estava já terminando o doutorado, são quatro anos que a gente se debruça na obra de um autor, no caso de dois, dois autores. A gente ganha uma intimidade com o autor, né? já leu para cima, para baixo, pra, a biografia e tal. E, em um momento, um dos autores, Ibn Khaldun, o historiador, nascido na Tunísia, né, um, um homem brilhante que, por primeira vez, pensa a sociedade, ele é reconhecido no mundo árabe islâmico como realmente um precursor da moderna sociologia, da moderna antropologia, etc. Ibn Khaldun escreve, né, na sua autobiografia, que ele está vivendo num momento de tão profundas transformações, que é necessário um historiador, que se propõe a ser ele, que relate um pouco a história do mundo para as gerações futuras, na expectativa de que haja sempre a possibilidade de sonhar né com um mundo melhor. E aí eu sonhei com ele uma noite, eh, no meio dessa, desse final do doutorado, eu ia transportada com um pássaro, enfim, uma coisa assim muito lúdica, né e encontrava ele e conversávamos né, através dos séculos século XIV século XXI né, foi, foi muito inusitado e eu amanhecia-se assim, com a sensação de que eu tinha estado com ele foi muito, muito louco e aí eu dizia é, Ibn Khaldun, você sabe que essas suas palavras quando você Sim. introduz a sua obra me, me, me fazem refletir de que mudaram os séculos mas na essência da humanidade pouca coisa mudou porque no nosso século também está havendo transformações tão profundas como que você no seu momento sentiu que, que estavam transformando o seu mundo. Eu sinto também que nosso, meu mundo está em transformação, mas será que, que nós perdemos a capacidade de pensar num mundo melhor? Não? E aí se dava essa, essa conversa fascinante né, com, com esse homem que, que fez uma obra tão... Elaborada, sofisticada, precursora de uma série de assuntos que ele trata por, pela primeira vez né? E que até hoje instiga os, os, os estudiosos né? E realmente me deixou essa sensação assim de que é, o passado e o presente se, se confundem como duas gotas d'água Que é uma frase dele também, muito bonita, né? Então, mais uma vez, muito obrigado Beatriz, e eu acredito que o seu livro também é fundamental para a gente é, continuar acreditando que a paz é possível e deve-se brigar, lutar para que isso seja, esse mecanismo de convivência pacífica entre os povos possa ser o determinante. Obrigado por você ter nos acompanhado aí na entrevista e obrigado à professora, historiadora, cientista política, é, Beatriz Bício. Obrigada, Moisés. Muito obrigada. Você está na TV Com Brasil a TV comunitária do Brasil.